Vamos com o Albert Silva. O Albert tem informações agora para a gente das vagas de emprego para essa terça-feira. Albert, é com você. Oi, Ana. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, terça-feira chuvosa aqui em Lagoas mas tem oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Hoje, né, tem algumas oportunidades que a Casa do Trabalhador oferece para você que, de repente, está à procura aí de um emprego. Né, e hoje são 56 oportunidades a gente vai passar para você aí que está assistindo aqui o nosso telejornal, como ajudante de obras, costureira, tem vagas para empacotador à mão, lavador de veículos, mecânico de veículos, pedreiro, são cinco, são 15 oportunidades para pedreiro, né? repositor aí em supermercados, salgadeiro. Então é só você procurar a rua Dr. Munir Tomé, número 86, no centro. Lembrando que a Casa do Trabalhador. É, funciona das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para horário de almoço. E tem o um aplicativo da Funtrab, que é o, o MS Contrata Mais. Esse aplicativo você baixa aí, esse aplicativo no seu celular, e aí vai te dar mais comodidade, atendimento com hora marcada. Você vai ver as vagas, não só aqui de Três Lagoas mas de alguns municípios aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, muita comodidade aí, esse aplicativo MS Contrata Mais.